Apaga. Some. Acaba. Para. Você nasce esperando o dia em que vai morrer. Todo mundo sabe, mas ninguém quer de fato ver. É dor, tristeza, choro e emoção. A vida fica sem sentido. Sonhos, jogados ao chão. Pode esperar, demorar, adiar, mas ela vem, não tem como desviar. Se a morte é uma certeza, tem outra ainda a se falar. E se em vez de acabar aqui, a vida pudesse continuar...